Da realidade brasileira, política, política eu não não estou por dentro, obviamente, uh, no que diz respeito a Portugal, aí posso obviamente dar a minha opinião, né? é eu que eu… Mas eu soube que os portugueses queriam Lula para presidente e Portugal. <risos> rapaz… Não, tem uma foto rapaz, de um evento e um Perceba uma coisa, aquilo que o Portugal quer, em primeiro lugar, é chutar os políticos todos de Portugal para fora e depois, tudo que venha, é bom. Porque é com certeza, melhor do que aquilo que nós já tá. temos. Não, mas como você falou, falou, que você falou que um cientista, disse que no mundo moderno, e eu também sou dessa concepção, no mundo moderno, você pode começar a gravar isso aí, que a gente já está no bate-papo. No mundo moderno, é melhor ter cientistas envolvidos com a gestão, do que ter políticos, Porque tem política, tem o político que fazer a politicagem. Um planeta de 9 bilhões, que é o que nós vamos até 2025, é um caos. Não, para fazer proseletismo. É? Então, Alguém que conheça, tenha o domínio do conhecimento da ciência, sabe dos problemas com relação à água, com relação à temperatura média do planeta. Então, o um, um político, um político que, que, que, que era importante nos anos 60, nos anos 70, 80, no século 21, o papel dele, o perfil dele, não pode ser aquele, aquele perfil demagogo. O demagogo é um desastre. E essa questão é interessante, na seguinte ótica, na seguinte perspectiva, é que ah, como ah, nós todos conhecemos e a realidade que nós vivemos no dia a dia, que o cidadão comum ah, vive no dia a dia, ah, dá para perceber muito bem, claramente, que ah, os problemas que nós vivemos diariamente, que são cada vez mais de complexidade crescente, e são problemas que têm de ter de encontro aquilo que o cidadão espera, só podem ter uma e uma única solução, são problemas que têm que ter de raiz uma solução científica e tecnológica e isto não é muito simples, é que cada vez mais os problemas que nós encontramos são de complexidade crescente e o que acontece é que a ciência, enfim, não com a velocidade, não com a rapidez que se exija, porque aí o capítulo da educação, a questão da educação, é muito relevante, é muito fundamental e não está a acompanhar esse desenvolvimento científico, e estava eu dizendo então que nessa questão a ciência tem vindo a dar respostas e, portanto, há uma mudança. A ciência, de facto, é aquela que é o motor do desenvolvimento, vai procurando soluções à medida que os problemas acontecem, novos problemas originam novas soluções e o mundo vai evoluindo. O que acontece é que no plano económico e no plano político, não tem havido uma mudança de mentalidade, não tem havido um acompanhamento dessas novas realidades e cada vez mais existe um desfazamento entre o que é fazer política, o que é economia, o que é que se espera que os países deem, respondam em termos dos desafios políticos e económicos, enquanto que na ciência o problema é completamente diferente. E, portanto, cada vez mais há um desfazamento. Ou seja, é uma espécie de balança com dois pratos. Num lado, nós temos, enfim, a ciência com os desafios que a sociedade impõe e com as respostas que a ciência procura dar. Mas, por outro lado, no prato da balança, no outro prato, temos as questões político-económicas que muitas vezes são pensadas por pessoas sem qualquer conhecimento, sem qualquer ligação hum, às reais necessidades, não só das populações, mas como também das soluções que a ciência pode dar, e é desse desfazamento, é desse desequilíbrio que muitas vezes surgem problemas que depois, obviamente, ficam muito difíceis de ultrapassar. Eu queria só acrescentar um ponto, só para, é, na sua fala, na sua forma de, de, de avaliar, por exemplo, tem um, um dado significativo. A, o poder econômico hoje no planeta... Ele é de uma tal magnitude que há quem diga que tem 400 empresas no mundo que detém um meio PIB. Meio PIB do planeta está na mão de 400 empresas. Aí você coloca... A indústria farmacêutica poderosa, a indústria das armas, a droga, né? e tem umas complexidade. Eu quero só chamar a atenção do problema da, da farmacêutica, e isso aí envolve ciência. Há quem diga que existe cura para determinados câncer com substâncias baratas. Só que o que se tem, o retorno, o lucro que as indústrias farmacêuticas têm, no uso de determinados medicamentos para a cura do câncer e às vezes nem cura, são astronômicos. Então o poder econômico, né, em razão disso, mantém os seus lucros e o poder político não tem força. Um outro ponto que eu queria também acrescentar à sua fase, você falou de uma balança. Aí vamos voltar um pouco a Portugal, né, 500 anos e nós colônia e hoje países independentes, né? Veja bem, o poder da igreja. Eu não sei como, é lá, como está em Portugal, mas aqui no Brasil a igreja ainda tem um poder, e até um poder até político, porque no próprio Congresso Nacional existem segmentos, existem lobbies né, de determinadas religiões no país que tomam decisões que é um verdadeiro caos. Em resumo, a ciência tem de fato conhecimento da situação do planeta em questões ambientais e nós sabemos que, se não forem tomadas decisões agora, com consequências irreparáveis no futuro, futuras gerações, aí se fala em sustentabilidade, mas como se falar em sustentabilidade se o poder econômico, é que detém, como eu dei esse exemplo da indústria farmacêutica, como mudar isso? Então o modelo em si está desastroso. Mesmo, mesmo a evolução científica dos últimos 50 anos, como você apresentou na sua, na sua palestra, Jorge, é, eu ainda, eu, eu, eu, eu, uma análise nossa aqui no Brasil, eu acho que ainda vamos demorar um determinado tempo para sair dessa demagogia política que arrasa o país. E aí você colocou até um tempo atrás um ponto que me chamou a atenção, você fez, Geronim? Pode ocorrer no futuro no Brasil, mesmo que está ocorrendo em Portugal, com relação aos investimentos nas energias renováveis. Que foi na época lá que você falou, foi uma moda. Sim. Sim. E aqui está, é tanto, Jorge, que parte dos nossos parques eólicos estão prontos, aí montados, com investimento público, Sim, em recursos públicos, sem linha de transmissão. Como é que se explica? Nesse aspecto, nesse aspecto eu devo dizer o seguinte: essas questões que vão ser nós somos mesmo dois países irmãos de gêmeos, irmãos de gêmeos, com os mesmos problemas, com os mesmos desafios, com exatamente nos mesmos moldes. E para, para justificar, para demonstrar isto que eu vou dizer, eu de facto vou aproveitar nesses dois exemplos e vou concretizá-los com uh, uh, duas realidades que aconteceram uh, em Portugal e que são muito, muito recentes. Primeira delas, a questão da indústria farmacêutica. Meu amigo, eu devo dizer-lhe uma coisa. Com a crise que a crise económica que estalou na Europa e que sobrou claro para Portugal, Portugal foi obrigado, enfim, uh, por imposições da Comunidade Europeia, a fazer uh, ajustamentos, em linguagem corrente, a cortar em tudo o que tinha possibilidade. E foram feitos cortes muito profundos, por exemplo, no campo da saúde. Uma das empresas em Portugal que no ramo da farmacêutica tem praticamente o domínio, o controle do mercado, por arrasto, sofreu obviamente consequências. Então, vou concretizar isto com o seguinte exemplo. Uma das diretrizes que o governo português tomou foi o seguinte. Foi aumentar a cota dos chamados medicamentos genéricos, para que, obviamente, as populações pudessem ainda assim ter acesso a uma medicação à sua medicação a preços mais acessíveis. Mas a indústria farmacêutica não lhe interessa muito produzir genéricos. Obviamente, o cliente interessa fazer lucro, fazer lucro com os medicamentos. E, portanto, devo dizer que a indústria farmacêutica não olhou de bom grado essa questão. E isso, isto, e este exemplo só por si mostra uma coisa muito simples: é possível a responder, isto é, fazer uso do conhecimento científico, produzir a custos, enfim, acessíveis